Eu tinha pai 14 anos e estava comigo meu lá no ginásio e estávamos a tirar um RM de supino. Eu, com 14 anos, fiz 48 quilos. Não me considero obcecada, estou neste momento num nível de foco que nunca tive antes. Esse foco, que se calhar para o mero comum não atleta acha uma opção, para quem é atleta é a sua natureza competitiva. É um miminho posso dar sempre, eu posso pôr uh, gomas em todos, em, tipo diariamente e isso é um miminho, uhum. mas a, a questão é, uh, na nutrição, no desporto, tu tens por base a alimentação saudável, mas depois tens estratégias nutricionais que têm como objetivo melhorar a performance. Claro, eu quero ser musculada porque, isso, porque sei que isso me vai trazer vantagem oh, competitiva, mas uh, tu podes brincar com uma pessoa que é musculada porque treina para isso e essa pessoa vai tomar como elogio. Que gaste aí muito reticente, se calhar, a responder. Né? Uma pessoa que trabalha o físico constantemente. Porque eu não trabalho físico, eu treino. Aí está. é está. Ixi, e o chiu. carinho alegre. <risos> e já <risos> Mas é isso, percebes? Percebo, percebo. Eu não trabalho físico, eu não treino para ter abdominais. Os meus abdominais surgem porque eu treino. Nós os três estamos numa competição. A Catarina anuncia 100 para o primeiro levantamento. Eu anuncio 98, tu anuncias 102. Ia, okay, bem. Ia, Ia, bem. Tu estás me vais para a natação Ia, pronto, Ia, bem. Tudo. Tu não sabes Mas tu não vais para a natação Tu vais a treinar comigo é é é eu, eu, eu, eu acho que era fortíssimo Na cena de meter o pó na mão Aquela parte que estás tipo <risos> a <as> ver <aberto. risos> Eu uh, quero começar a acordar mais cedo. Ui, mas vais Nossa. acordar para ir nadar? É assim mais cedo, Tomara digo aí, 10, 10 da manhã. Pequeno, campeão. Não é bem cedo, cedo. <risos> Sim, porque não tu é, é. <risos> Exatamente. E isto é uma boa entrada para o facto de estarmos a gravar constrangidos de tempo, para quem nos está a ouvir. Aquilo que o Bess e o Castro não sabem é que a Catarina acorda às 6 e meia da manhã para treinar. Ah, ok. Todos os dias? Menos fins de semana, acredito. Sim, às vezes ao sábado também acontece acordar às 7h30, mas durante a semana acordo tipo 6 e 30 sete. 7 E fala-me do teu treino, porque eu preciso saber como é, <risos> que... <risos> como é que acordas de manhã. Imagina a diz me treinar, o que é que vais fazer? Tipo, ah vou andar de bicicleta, fazer cycling, estás a ver? Uhum. Eu respeito, mas pronto, é agora treinar que é pegar em pesos. Também, basicamente o treino de alterofilismo, tens uma parte em que tens movimentos olímpicos, que é aquilo que tu vês na televisão nos Jogos Olímpicos, que é o snatch clean and jerk. E tens várias variantes desses exercícios. Depois tens sempre exercícios de força máxima, tipo agachamento, deadlift, puxadas... Ah, presses. Pá, sim. Se, normalmente aqui ah. às 7 e meia estou a fazer os levantamentos. Isso é mais, saudável? Uh, é a opção que tenho. É a única opção que tens. É. Trabalhas, não é? Trabalho até às 8, portanto, Ixi. já tive uh, treinos às 8 da noite e não rendia tanto. Por isso... Mal por mal, prefiro acordar cedo, vou meia acordada, meia a dormir, mas passado meia hora estou ok, estou bem. Mas tipo, imagina, fala-se de treinos, é mesmo treino, treino, treino a sério, não há evolução, <risos> é? Vou ao ginásio, percebes o que eu estou a dizer? Porque imagina. Não, eu treino a série Há duas eu diferenças, não é? Né? Ah, há, há Eu jogo futebol, mas há é sim, com os meus amigos. Mas, <risos> mas há, sim. há ciclos, há programação, há volume calculado, há intensidade. Há todo um plano. Há, há no... tempo de descanso. Eu coloco tempos de descanso entre todos os meus levantamentos, que é para não descansar tempo demais. Tu cronometras? Sim. Até os tempos estás a, estás de descanso? Estás a quanto entre séries? 90 segundos. Oh, então estás com alta intensidade para alterar o filismo e isso é cardio. Mas é o... Mas é o, é o tempo que tens contado. É o tempo que tenho. Eu percebo. Quando estou com cargas mais altas, é aí perto dos 85%, 90%, claramente tem que aumentar entre 2 minutos a 2 minutos e meio. Mas eu tenho sempre o meu cronómetro, a malta goza comigo, porque o meu cronómetro é um... É um pato. <risos> uh, <que eu risos> é e agora, um agora deixei o telemóvel ali. Sim, tenho um, um pato de cronómetro e, e pronto, eu faço mesmo o tempo todo o, descan todo o descanso de contato. Por outro lado é bom, porque nas provas, como nem sempre existem muitas raparigas a colocarem-se entre os pois. nossos levantamentos, também já vou preparada, porque se tiver que fazer três já aconteceu, ter que fazer três levantamentos seguidos. E pois. se eu se calhar não tivesse este. Entra. Já vamos contextualizar isto, deixa-me introduzir Sim. este episódio que interessa como começa e será desinteressante quando acabar, porque vamos, cá estar só eu e o Castro, provavelmente. <risos> à minha esquerda, a voz que estão a ouvir é de Catarina Augusto, um, nutricionista de profissão, mas que hoje vem aqui na qualidade de atleta, atleta de alterofilismo e crossfit. Duas modalidades que partilhamos, embora eu não tenha nada a ver em termos qualitativos. O meu nome é Francisco Paz Rodrigues, à Oi. minha direita, Castro. e atrás da Câmara. vai Então, vamos continuar a saber então das séries de descanso no sim. Alterofilismo. E porque é que isso é bom para a competição. Pode ser importante esclarecer as pessoas daquilo que estavas a dizer, que é no Alterofilismo há dois movimentos, como dizias, o snatch, o clean and jerk, o arremesso e o arranque. sim essa parte exatamente. é importante. Aliás, o arranque e o arremesso, respectivamente. Arranque respectiva. e arremesso, sim. Vou puxar -o eu... <risos> São os, os termos, termos mim, portugueses. É assim, são muito feios. É, quer dizer, em inglês são marotos, não é? Snatch. Clean and jerk. Clean and jerk, exatamente. Sim, clean and jerk é muito maroto, sim. E snatch também. Snatch pode ser... É tudo Portanto. maroto, sim. Uh, mas dizia que primeiro é o snatch e... E, as, e os atletas entram por ordem de, de, de peso que, que anunciam à partida dizias que fazes três seguidos porque és a última a entrar, ou seja o teu primeiro levantamento é mais pesado e depois tens as outras tentativas a seguir é isso? Sim. atenção felizmente agora há cada vez mais mulheres com cargas altas Portanto, isso é bom. E isso faz com que não tenha que fazer as coisas todas seguidas. Mas já aconteceu em algumas provas, eu ter que fazer três levantamentos seguidos por não existirem pessoas a colocarem isso entre os levantamentos. Sim. E basicamente, numa prova, tens levantamentos a cada dois minutos, que é o tempo de retirar discos e pôr discos. E é claro que se houver mais pessoas a fazer as mesmas cargas, consegues descansar mais. Mas se não existir, descansas pouco. E nisso já estou habituada, felizmente. Portanto, para uma coisa é má, para outra coisa é boa. Certo. Já simulas as, as condições. Uh, mas não devia ser tempos iguais para todos. Isso é uma competição, não é? A gente devia ter o mesmo tempo para descansar e o mesmo tempo para não, pegar... Não, o a... que importa não é o tempo que descansas, é o peso que tu levantas, é a única variável, é a beleza deste desporto, é de acordo com aqueles critérios, é raro. Não faz porque... sentido. Faz todo sentido. <risos> Imagina que tu eras quem estava a mudar os discos. Imagina que tinhas de estar sempre a mudar discos, não era horrível. Sim, e mas por exemplo... eu virtuava... Todo eu, o modelo de levantamento. Eu percebo, mas por exemplo, provas uh, de esforço não é tipo, tens de, que, que é explosão, né, é explosiva, é como correr 100 metros, cansa uhum. imenso. Né? Aquele movimento é muito cansativo. Se tu que fazer velho, uma é o... coisa mais rápida, por exemplo, em 3 minutos tens que levantar outro peso. Uma pessoa que faça isso em 10 em 10, 10 minutos tem vantagem, não? É o mesmo que o Saltavar. Mas é por isso que eu estou a dizer, que tem que haver, seja para ser uma competição, mas... Mas é tipo... uma competição que importa, e tu, tu preparas-te para isso, o que importa é o máximo peso que tu levantares. Não, é o tempo que não, que... não há cá desculpa, porque não, ah, porque não somos essas três tentativas, conta a tua melhor. Uhum. Então tu nós, normalmente fez para o somos... mais pesado, não? Diz-me? O mais pesado possível. Claro. Que estás mais fresquinha, pegas o mais pesado, não... Con... Não? Tens que começar com uma carga ligeiramente mais baixa, porque tens que validar o primeiro levantamento. Hum, Se não terceiro... validares o primeiro levantamento... É não é? Né? É assim, já aconteceu, haver pessoas que não conseguem validar. Por isso convém que abras a tua primeira carga, seja uma carga que tens a certeza que fazes, que é para pelo menos ter aquela carga hum. mínima válida. Isto é uma estratégia que é a mais comum, que é ver-se ao risco. Pois, Porque... eu sou muito conservadora nisso, confesso. Mas a maior parte, a maior parte, eu até de de... <risos> <risos> Imagina, <risos> okay, okay, tu, tu, os pesos que metes são uma estratégia, tu tens que anunciar o primeiro e depois podes alterar os outros, não estão fixos. Por exemplo, imagina, nós os três estamos numa competição. A Catarina anuncia 100 para o, para o primeiro levantamento, eu anuncio 98, tu anuncias 102. Ih, é Catarina, Tu estás me vais para a natação, Ia pronto, Ia se deu tudo. Bem. Tu não sabes, mas tu não vais para a natação, tu vais a treinar comigo. Assim. É eu, eu, eu acho que era fortíssimo na cena de meter o pó na mão, aquela parte. Estás tipo, <risos> a ver, tipo... Isso eu era mesmo fortíssimo. A mandar para o ar, a Lebron. No que toca ao espetáculo, ora, acho que me safava. No que toca à, à prática em si. Claro. Mas imaginemos que, que, que, é, que é isso anunciado. Se nós os três fizermos o primeiro levantamento, depois podemos jogar também com o descanso e com aquilo que põe. A Catarina decide só subir um quilo, 99. Uhum. Eu decido subir 5, 105. E tu decides uh, subir 3, por exemplo. Ou descer 75. Não podes Não descer. Pode 7 e, 11. e 7 anos. Ah. 7 anos, eu era mais é uma Catarina é? também. Eu pá, vamos me ir para os 20 quilos <risos> e depois logo tentamos. É. Se tu falhas o primeiro levantamento, não podes regredir. Tens que o fazer. Vocês imaginam que eu acredito que seja um, círculo, ou seja um círculo bastante pequeno de pessoas que praticam uh, esta modalidade em Portugal? Muito pequeno. Vocês conhecem-se então todos? todos nem que seja só de vista eu não melhor <risos> gostaríamos provavelmente e não há, porque imagina é competição e as pessoas não é mentira não é mentira atenção eu também acho que não é mentira então é tão a competir Há ali muita, muita coisa em jogo. Não há assim provocações à parte. Não, felizmente eu acho que isso não. Não tipo, estamos nesse pesos nível. falsos. E... Não. <risos> não. Ali na competição vai igual para toda a gente. Mas ouvir. às vezes vê, um, há um vídeo de um levantamento qualquer na internet e as pessoas começam a discutir. Não, mas por acaso por em Portugal é. é fixe porque não acho que cá nós tínhamos qualquer tipo de rivalidade. Porque o desporto é tão pequenino que aquilo que nós queremos é que isto cresça. Estão todos no grupo do WhatsApp. <risos> Olha, quase. Mas uh, a verdade é que nós somos tão poucos que aquilo que nós queremos é expandir a modalidade e dar a conhecer às outras pessoas. Até porque a malta confunde sempre o alterofilismo com o culturismo e powerlifting. E... é ou não, é verdade? Uh, powerlifting eu sei, eu não, tava, compre, o powerlifting estava também, também a achar que era a mesma coisa. Não. Pronto, mas a malta confunde muito isto. Qual é a diferença do powerlifting ou, ou, com... Um... Explica-te. Então, o powerlifting, também tens, também tens movimentos, que são três, que é o agachamento, o peso morto e também tem chupino. São estes três movimentos para cargas máximas. Creio que também tem três tentativas cada, cada vez. O halterofilismo são dois movimentos e são diferentes. São dois movimentos complexos, é o, é o snatch e o clean and jerk. Não seja, aquela que simples. assim. É, mesmo, exatamente. Né? O, o princípio do halterofilismo é o máximo de peso acima da tua cabeça em um ou dois movimentos, ou, ou pões nos ombros e atiras para cima da cabeça, ou do chão à cabeça sem parar em lado nenhum. Um, e, é um, e, é um, e é um desporto de explosão e produção de... de, de um, Falta-me o termo agora. Entre force production e rate of force production. <risos> uh, uh, o, o alterafilismo é um desporto de força máxima. O alterafilismo é um powerlifting é um desporto de força máxima. E resistência. É, Resi não, como assim resistência? Não sei, tu Tep. Não, imagina, <risos> são, são, são movimentos, pensa, um agachamento. Yeah. Pensa, barra as costas, desce, sobes, acabou. Certo. No, os movimentos do alterofilismo são muito mais explosivos e mais complexos, que era o que a Catarina estava a dizer em termos de, de biomecânica. Ok. Não tem, não, não demoras muito tempo a afinar técnica, por exemplo. Okay. Quer dizer, no, no powerlifting também faz assim um supino. Lá, Com as costas todas... Não, avanças. mas no, no powerlifting eles também têm técnicas muito diferentes. Claro que sim, mas não, não, é, não, não, não tem, não tem as, as características, até por causa da coordenação. Sim, sim. Ser, ser, ser multiangular. E o claro. que, é que, que é que... Por exemplo, é uma coisa que eu sempre me questionei. O que é que leva uma pessoa a praticar um desporto sem ser futebol? <risos> ah, não desculpa, é verdade, já. Olha, eu questiono sim. o que é que leva uma pessoa a praticar futebol. Porque eu desde pequenina que ouço... Como eu fiz ginástica. Portanto, o meu treinador de ginástica dizia sempre tipo, que jogar futebol e correr atrás da bola. Exato. O meu irmão também fez ginástica. Eu vi muita ginástica artística. Pronto. Desde os meus... O que é que leva alguém a praticar alterofilismo? Bem, olha, a minha que levou a praticar alterofilismo foi conhecê-lo através do crossfit, porque senão eu não o conhecia. é mesmo assim. Depois, porque percebi que tem aptidão para... Okay. Ou seja, isto talvez por causa da ginástica sempre percebi que tinha cargas acima da média. E portanto, ok, eu consigo ter uma boa técnica mesmo sem nunca ter treinado isto e safo-me bem, portanto, e motiva-me. Um, e agora, aquilo que principalmente me motiva é a competição. Portanto, houve uma altura em que eu não estava a treinar tanto alterofilismo porque a competição em Portugal estava morta portanto, okay. pandemia, não havia tanta competição, uh, e neste momento motiva-me uh, esse espírito competitivo que já existe. Ou seja, então, competição, mas para ti, ou seja, estavas no crossfit, uhum. fazer aqueles exercícios todos que se faz no crossfit, uhum. e porquê é que aquele específico podia estar a trepar cordas? Podia. Estás Porquê é que aquele exercício específico que mexe muito com a, com a tua vida, não é? Porque tens Sim, que é o desafio. Para é por ser um desafio? É tu estás sempre ali atrás daquela carga e tens aquela carga como objetivo e depois é a questão da complexidade do exercício em que tu vais, há sempre coisas para melhorar e tens sempre esse objetivo de melhorar sempre a técnica Portanto, nunca vai haver um momento em que eu vou dizer tenho 100% o meu snatch bom ou tenho 100% o meu cliente jerk bom. Portanto, há sempre capacidade de melhoria. Mas são os mesmos movimentos. São. Ou seja, é sempre aquele movimento. Tens mas vari... Como é que tu vais corrigindo o movimento? Tens, hum. tens variantes. Ou seja, tu podes fazer o mesmo movimento, mas, por exemplo, não sair do chão e sair só a partir do joelho. Aqueles são chamados hangs, puxadas do joelho. Ou podes começar, imagina, tens blocos de madeira e deixas a barra não no chão, mas em cima dos blocos de madeira. Um, tens, por exemplo, com movimentos pausa. com pausa, em que tens que parar, por exemplo, no joelho ou aqui na anca. Um, tens, por exemplo, em a, agachamento a, a total ou a meio agachamento, o chamado power. Okay. Portanto, tens muitas... não é sempre os mesmos movimentos, ou seja, a base é a mesma, mas depois tens várias... tens alguma variedade. Eu já ouvi o Chico falar desse... O Chico tem muita paixão por esse desporto, não é? O Chico fala disso, e eu sou sincero para quem é naívo em relação ao sim. desporto eu sim. vejo e para mim é sempre a mesma é, é força, é quem tem mais força ganha já percebi não que não é. é, já percebi que não é já, sim, o Chico sim, já sim. me explicou, é, tem, tem, tem a ver com força obviamente, quem não tem força, sim. meu amigo vai para o bilhar, não é? Mas tem que ter né, a técnica, é muito importante para, para o resto Legal. mas lá está, acho que é mesmo uma coisa é um desporto muito específico para quem pratica porque para quem não pratica e está a ver, sei lá só se for uma pessoa muito conhecida Ou se for, sei lá, uma tentativa de recorde mundial sim. É que se calhar as pessoas que vão ver Porque acho que não A questão é, não é um desporto que tenha, que tenha muita presença Porque se tu te sentares A ver uma competição de alterofilismo É muito semelhante Em termos de entretenimento a, a um salto em altura Um salto a var, um triplo salto Há uma ordem crescente E os atletas vão tentando um, Ok é visualmente menos apelativo do que algo que tem a corrida e, porque as pessoas chegam à plataforma levantam uma barra, mas tu começas a olhar um bocadinho para o movimento, depois replays, a emoção na cara das pessoas o esforço, que às vezes que as pessoas estão em tremendo esforço físico por isso, a, a partir deste eu, podem ver, lá está, não é, não é o desporto mais dinâmico mas acho que é mesmo por causa de uma questão de, de perceção uh, histórica quase. E torna-se gir quando começas a ver cargas mais pesadas e tu pensas Sei lá, aquilo pesa um frigorífico, como é que, é que é. aquela pessoa está a pôr aquilo acima da cabeça? Como é que aquela mulher de 46 quilos está a meter 120 acima da cabeça? isso, ou seja, tu é quase como estás a trabalhar com uma coisa que parece impossível do ponto de vista físico, mas não é. Sim, mas vocês os dois, falo para vocês dois e para quem nos está a ver... É que, que... assim, aqui, vamos colocar aqui um parênteses muito grande. Ok? Eu pratico o desporto mas sou um banana Não interessa eu, eu, okay. aqui, não me, eu aqui não me interessa se A Portanto, qualidade Ainda és de... re -reco recordista nacional? Sou Só no Snatch mas ainda sou <risos> Só? Não, <risos> não, recordista nacional. não, não porque, é porque já, já, tive, é já, muitos já muitos tive outros Já tiveste os três Mas isto é bom para competição Os três ou seja Snatch, Clean Ranger e o somatório isto é bom para competição O Snatch ainda tenho de 78 O Clean Ranger e o total já não tenho Ainda não tenho. Sim, mas quando eu disse vocês uh. dois é porque são duas pessoas que partilham do mesmo interesse de um determinado desporto de Eu não sei, estou é, a falar sei, da sei. competição, oh, chico, eu sei que tu vales o chão. Estás a ver? Eu, olha, eu fiquei em segundo lugar no, no... no Campeonato Nacional de Equipas. Obrigado, Diogo. Foste a esta? Não, foi, foi ah. bem em 2019. Sim, pois, era enquanto estavas um na académica. Um Exatamente. Sim, mas eu tô, Também estava uh, Fazendo-me <risos> Tu, Catarina, que gostas tanto deste esporte. Uh, chico, pronto, é, um é um entusiasta, mas, mas é, não passa disso. Estou-se a, uh, <risos> uh, <risos> a questão é, vocês um, são uh, obcecados pela perfeição física, no sentido em que eu sei que é diferente, uh, deixar claro, eu sei que é diferente de uma pessoa que é esteticamente vamos aos padrões do belo, Sim. eu sei que essas pessoas Podem ter muito ou pouca força, podem pegar naquilo ou não, é indiferente. Uhum. Aliás, houve um, já falámos aqui sobre isso, naquele, naquela série que deu na Netflix, do Physical 100. Ok, não, não sei, conheço. No, pronto, foram ter tipo 100 pessoas a fazer provas de esforço. Ah, sim, já ouvi falar, mas ainda não vi. E quem ganhou, quem ganhou os melhores eram pessoas que ninguém dava tipo no início. Ah, aquele é melhor. Aquele... Fisicamente não davam um tosto não é? Mas vocês têm que ser mesmo quase que obcecados não é? pelo, pelo, pelo físico, no sentido de comer bem, dormir, alimentar bem. Que é a mesma coisa que eu disse. Se, se eu sou um banana, eu não ligo nada. <risos> a Catarina, obscada? não sei, considera esta obcecada. Uh, não sou obscada. neste momento estou focada. Okay. É diferente. Porque isto não condiciona totalmente a minha vida, mas tem um objetivo. E esse foco é meramente um caminho para, que é necessário para chegar onde eu quero em termos de performance. Porque faz totalmente diferença teres uma boa alimentação, tens um bom descanso para conseguir treinar bem. Não adianta teres o melhor treinador ou o melhor plano de treinos do mundo. Se depois não dormes bem andas estou lesionado ou se não comes bem e não recuperas bem. Por isso, uh, não me considero obcecada. Estou neste momento num nível de foco que nunca tive antes, mas uh, acho que esse foco que se calhar para o mero comum não atleta acha uma opção para quem atleta é sua natureza competitiva. Exatamente, exatamente. Mas lá está. Eu, pá, quando eu digo obsessão, é tipo uma pessoa para... tu, pronto, para teres o recorde nacional, independentemente se são 100 pessoas, se são 1000 pessoas, estás a... Tipo, Não, são tens... só para ir 4 ou 5. <risos> <risos> categoria não me interessa, é não, até podia ser dois <risos> Não é só para as pessoas que estão a ouvir e não acharem meu, incrível, calma malta Não é Mas é incrível na assim é é mesma, é é mesmo, é incrível na mesma. mesmo tipo, vamos fazer aqui vais repetir, vais dizer que são 3 mil 3 mil é as federais Não pá, mas imagina, tu tens que na é mesma que ser hum, Lá está E eu acho que este, neste tipo de esportes em que uma pessoa está a ver os resultados e são, e são números, né? Uhum. Porque se tu. Eu, por exemplo, no futebol, dando o um exemplo, podes fazer um bom jogo, não tens os números, amanhã já ninguém se recorda, apesar de que estou a é dizer uma coisa muito certo. mais abstrata. Aquilo ali não, tu vais a uma prova, tu queres pegar em 72 quilos, ou 70, é o teu recorde, né? é? 78. 78. São números, está lá. Se tu fizeres 79, é contra ti é que tu estás a. Tu, Tu vês os teus resultados diariamente a melhorar. E eu acho que isso aí torna uma certa obsessão porque tu chegares mais. Mas tu não vês os teus resultados a melhorar é diariamente. Esse é esse o problema. Tu não vês os resultados a melhorar di di diariamente. Eu já não melhoro os meus recordes desde 2020. E estou na luta para voltar àqueles a, a que nós fizemos. Que nós fizemos os máximos pós-pandemia. Uh, e, se calhar, o facto de ser pós-pandemia, eu acho que criou o um ambiente ideal para eu ter o meu pico enquanto atleta, porque dormia mais, trabalhava menos, controlava melhor a minha alimentação. Foi na pandemia, treinava a na sala. Treinava Olha, na sala. Foi... <risos> Engraçado, também foi na minha maior fase. <risos> <risos> <risos> foi, foi, foi, foi, foi. É verdade. Não, mas eu acho mesmo que estas condições, porque eu treinava na sala e treinava super direitinho, portanto, eu dava consultas online e não tinha o um volume de trabalho que tenho no meu dia-a-dia, -dia, habitualmente, uh, acho que me levou a ter o meu melhor momento competitivo. E neste momento estou a tentar gerir a minha carreira profissional, o volume de consultas, o descanso, uma vida, né? porque uma pessoa não só come, dorme e, e treina, quer dizer, durante a semana quase, mas uma pessoa também quer ter alguma vida, para conseguir chegar a esse valor. Portanto, eu neste momento, os meus máximos não são esses máximos. Eu ando atrás deles, porque depois tu ou perdes força, ou tens uma lesão, ou há fatores externos... um bloqueio mental... Há fatores externos que, que fazem isso, portanto... Nem sempre é fácil chegar lá. Porque não. a ideia destas modalidades é que o progresso é, não é nada linear. Nada. Entre todas estas, e mesmo num ciclo de treino, tu não consegues dizer agora, dizer eu vou estar sempre a progredir nos próximos três anos. Vai haver fases, são ciclos precisamente, em que vais reduzir a tua intensidade, vais ter que trabalhar mais esse aspecto, mais a técnica, talvez mais a mobilidade ou flexidade, talvez um pouco mais de explosão naquela fase, talvez um pouco mais de força extrema, de coordenação. E, e tens todas, todas estas variações que, com um desvio qualquer de percurso, podem prejudicar. Aliás, num ciclo de treino, tu tens a fase final de, de tapering por norma em que estás no pico, mas mesmo antes disso, tu sentes que tu sentes, não, tu não estás a conseguir levantar o que levantarias noutra. Mas isso é, e lá está, eu percebo o que estás a dizer, mas na minha cabeça, por exemplo, Sim. um gajo que seja bom a meter bolas no sexto, estás Sim. a ver? E mete, tá, tipo, mete a meter bolas no sexto meio campo e acerta tipo 10, 10 em 10. Depois vai a uma prova decisiva em que tem que meter aquele cesto e falha. Certo. Eu percebo que ali que tipo, é diferente, é técnica, tem várias coisas, mas quando eu vejo uma prova de força, em que vejo um gajo uh, que já pegou em 300 quilos, vamos uhum. expor, e, va e, e, e, vai, e vai tentar pegar em 300 kg e não consegue pegar em 300 kg eu penso sempre foda-se. Então um gajo não experimentou se conseguia pegar antes de fazer... Mas, mas estás nunca mas fazer. no <risos> teu limite, estás no limite da tua ou capacidade seja, É isso, tanto pode pegar como não pegar, é, é um bocado isso, não é? Sim, porque tens aí outros fato. Tens aí o sistema nervoso central a limitar-te a fadiga, por exemplo, isto depois depende de atleta para atleta, mas eu normalmente nunca levanto a carga que vou levantar na, no estrado. Ou seja, imagina que eu vou abrir com 100 kg. Eu não faço 100 kg no aquecimento, eu faço tipo 97 porque eu gosto de ir fazendo uma progressão. E cada levantamento que tu fazes, tu estás a esgotar as tuas repetições, portanto estás a cansar mais. Okay. E há assim tanta diferença, 3 kg? <risos> não, depende, depende, depende do que for, mas se, um se, se, se o teu máximo for 97, de chegar aos 100, é uma batalha. Num, é só mesmo uma questão, porque imagina, ah, quando é, estamos a falar. De... eu fiz 100 uma vez. Olha, vou dizer, eu vou às compras, sim. peguem 10kg e sim. às vezes calçam para 10kg na mão, estás a ver? E, e se te pegar na comida do gato, são mais 5kg. O caralho, vem depois buscar a comida <risos> para o gato. É é, é, mas estamos a falar de poucos quilos 15kg, quilos, 10kg. se, não, é, se não, for é, Tipo, 90kg são muito quilos. Mas tu não pegas sempre, na mesma, não estás a pegar no mesmo peso, não estás nas mesmas condições, não, não simulaste, não treinaste. Não, mas faz mesmo muita diferença, muita diferença. Para teres uma ideia, eu, por exemplo, como não estou, não estou a conseguir fazer as minhas percentagens de treino para os meus recordes pessoais, então eu estou a fazer, estou a escalar um quilo mais ou menos a cada ciclo de treino. Ou okay. seja, por exemplo, o ciclo de treino anterior foi para snatch 75, um recorde pessoal é 82. Mas eu nunca na vida consigo estar nesta fase a fazer percentagens por 82kg. É irrealista, porque aquilo foi o meu máximo naquele período da minha vida. Você nesta fase de junho de 2020. Foi, foi aquele ah, em Ah, que... isso é um grande vídeo. Pois, aliás, o saco do Instagram para eu ver aqui. Sim, sim. Uh, que foi um, uma meeting que nós fizemos a levantar pesos, tipo, quase no jardim de um amigo. É. Um, um meeting a levantar pesos. <risos> <risos> Imagina, não, nós éramos não. todos atletas da Académica. E, e um, um amigo nosso tinha, tinha um ginásio e pronto. E fomos lá para casa. De... E tu bateste o recorde lá, o teu recorde lá? Os dois recordes. Foi um grande dia. fogo. Estava tudo alinhado nesse dia. Os eram falsos, claro. <risos> <risos> Olha, sei lá. A verdade é que eu fiz 82 100 e agora ando aqui na Mas luta. também bati PR um e eu fiz de Não, é que eu bati, de eu bati PR, tudo. É, não falso Mas imagina <risos> quando o pessoal fala. Vai saber, o Claudio andava a fazer grandes cargas e, e tinha adulterado Exato. os pesos. Mas imagina quando o pessoal diz: uma PR, estás a ver, é, é, é em provas, não é em casa. Não, não PR é recorde pessoal, Bom, independente de ser em casa? Sim. Então o meu PR são 130. <risos> <risos> neste caso está filmado é tipo assim. ah, mas Exato eu pensava bem. que tipo imagina, uma, uma, quando, quando quando eu estou a ver uma prova e está lá o personal best, estás a ver, tipo uhum. eu achava que era só em prova, quando estás a ver na televisão ah, assim, um é PB, personal só. best ou PR porque, personal record é em é prova até porque tu só tens três tentativas hum. okay. e por isso, tu, por exemplo eu sou conservador eu gosto tipo, de validar quase todos os meus movimentos não gosto de ir lá e arriscar Gosto de fazer ah. e fazer bem. Então, eu normalmente nunca consigo chegar muito próximo dos meus máximos. Hum. Porque tenho que fazer pulos muito grandes de carga. E é muito difícil fazer. Só tens três tentativas, percebes? Não dá para pular tipo 10 quilos e depois outra vez pois. 10 quilos. isto que nem era muito... Imagina se tu soubesses que conseguias pular 20 quilos. De de um, de um... Há pessoas que fazem isso. Mas isso não, não é tipo... Povo, é, é o há pessoas que fazem é, isso. O mesmo, é o mesmo que técnica de passe no futebol. Cada pessoa tem a sua. Sério, só estou aqui, sim, sim, sim, sim, sim. É, aliás, não. o maior pulo que eu fiz foi agora há pouco tempo e foi porque não tenho nada a perder. Foi num torneio de iniciação. Não tenho okay. nada a perder. Vou fazer. Abri com a minha carga mais baixa de sempre que foi 65 kg. Nunca tinha aberto a 65 A seguir, fiz 68 kg. Está feito. Está válido. Mínimos feitos para o nacional. Não tenho nada a perder anda-me para 75 kg. cheguei lá e fiz e nunca na vida não fizeste nenhuma intermédia no... No, nada fiz ah, mas, e eras a última se era de iniciação se calhar fizeste tudo não seguido. porque tive imagina eu pus os 75 porque havia uma fala a máfia que ia fazer o levantamento de 75 okay. então eu eu pensei minutos. ok vou descansar tipo ela vai fazer os 75 e Sim. eu vou aproveitar e vou descansar então ela fez e eu fiz a seguir hum. e fiz Ponto, e tipo isso. são quase 10% se fizeres o é muito, quase é um pulo é muito, muito grande É muito difícil tu, tu Fazeres esses pulos tão grandes Mas sobre o corpo, E o tá teu corpo ajustar-se também, não né? é? Ali naquele momento A adrenalina, pois aí cobra as coisas porque é isso, os atletas de elite, não porque estejam cheios de radioativos no corpo, nada disso, normalmente nunca atingem em, em competição os valores que atingem em treino. Tem, os vídeos de treino, para quem é nerd do alterofilismo, são muitas vezes muito mais interessantes, exceto a alguns Sem casos, ver. do que os de competição. Porque vês coisas inacreditáveis, mas isso numa ver, barraca é? qualquer, no, nos anos 90, um russo com uma t-shirt toda rasgada a levantar aquilo que seria um recorde estrondoso. Mas, mas isso tem a ver com o quê? A falta de pressão, por exemplo? Também. Depende, pode ter a ver. podem estar mais pesados do que estão na competição, ah, que é como nos esportes de combate, existem categorias de peso. Ah claro, se tiveres mais, tu tens não. que. não tens mas balance, isso até é? Né? De super ah. heavyweight, do, dos mais pesados que podem ter o peso que quiserem. Também, também, isso também acontece. Uh, mas mas há, há, há tantos fatores quanto a adrenalina, o nervosismo, e toda a yeah. gente se dá bem com isso, o uhum. desgaste, se calhar opa, o, stress. o stress, as a viagens. pessoas pessoa mal sob pressão. Bro. Claro. Bem, então imagina, uh, pá, comeu uma coisa qualquer, tá, tinha, teve de ter um à Riga Qualquer coisa, não dormiu tão bem nesse dia. Se calhar dormir ah, pior, gente. dá mais de adrenalina a pessoa. Não, Só. mas há muita gente que não dorme bem no dia, no no dia, dia anterior. anterior. Pois há, o, o alterafismo tem um ambiente muito particular, é que tu estás em silêncio. Okay. Tipo, tu entras para o estrado, imagina, isto era é um estrado, tu entras, está toda a gente calada. Tens ali dezenas de pessoas a olhar para ti, tens três júris, imagina, tu, o Castro, e tinha aqui outra pessoa a olhar para mim, tipo, a avaliarem-me, tu entras e tens que fazer sobre aquela pressão daquelas dezenas de pessoas e silêncio. Eu acho que é melhor estar em silêncio todo. Não podes mesmo? Eu tenho fones, imagina. E aquilo que faço é: estou sempre a ouvir música, no aquecimento ouvir música. Eu sou um, um, um bocadinho bicho, mato em prova, e então estou tipo, sempre com os meus fones, faço o meu levantamento, música no máximo, uh, vejo o tempo passar, quando o tempo acaba, tiro o fone e vou, direto. Mas não pode estar de fones. Mas nem. há uma regra, não pode estar. Não sei se é possível. Se... É possível, é possível nem, nem sei seja, se está assim. na. Mas nunca ninguém vai. Eu vou um atleta que é o Sony Webster, ele obteve um. Uma autorização especial em 2016 para poder levantar de cap. Mas é, tem ah. que. que... porque Ele usava sempre cap, mas o cara estava a perder cabelo e não queria que se visse. Pô, olha, porque para fazer o setup, mostras sempre a careca, baixas a cabeça e. Não o sei é? se é por isso, não faz ideia. Bem-estar é importante. Pá, há superstição que tem, exatamente. Que há bem -estar há muitas é superstições. muitas Bem-estar é, é importante. Eu acho que uma, o bem-estar, tipo, tu sentiste bem. Claro que sim. Tipo, às vezes tu mudares, estás pá, com uma camisola que. Claro. Se calhar fiques logo lado E alterada. no alterofilismo tens imensas superstições, imagina, pessoas que batem no estrado três vezes, pessoas que agarram na, na barra, Mas isso até, nem, isso até nem é superstição, pode ser só memória muscular, não é? Ter, ter o, mesmo, o mesmo ritual, mas é, é sim Mas há padrões é, estranhos. Substiços? Claro que sim, claro que sim. Já viste padrões que o pessoal quase a dançar sapateado em cima do estrado de alterofilismo. Tipo ah, tá. bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé É como -o -pé, um -o -pé. de basquete a preparar o lançamento claro, é como é. Aquele, aquele, aquele antes de entrar em campo é. Que até nem sei como é que é não, Nem sei como é que é isto não, que fizeste tantas vezes Não, deixa até lá nem sei como é que é eles Aliás, a última vez que um benzi partiu o pé Pois A a partir daí É o motivo dele ser A última vez que tipo, foi há 10 anos Foi antes de entrar em campo, partiu o pé, logo a seguir então eu disse: Acabou a religião para mim <risos> Foi aqui que eu decidi Há aqui, aqui uma, uma dimensão Que nós já explorámos um pouco Mas que eu acho que, que é importante Focalizar para as pessoas perceberem Perceberem a tua mentalidade um bocadinho Relativamente okay. Tens uma vida profissional muito, muito preenchida tens, tens essa disciplina Tens esse foco Por norma E... O alterofilismo tem uma, uma característica muito particular relativamente a desportos. De Olha, como o crossfit, por exemplo. É que uma pessoa termina um treino de crossfit. exausto. exausto, mas depois entram as tais endorfinas e, e, e, e há ali um estado de leveza. Ok? Que, que é um ótimo regulador de sono, de bem-estar, etc. O alterofilismo, não. Aquilo só dói. Não, não vem as menorizações. <risos> o quê? Eu sofria muito mais a praticar crossfit do que eu sofrer em Olha, realismo. Isto é uma novidade para mim. Alguém que, que considera. Aliás, aquilo que, que sofrias no treino. Totalmente. Não, eu estou a falar no resto da tua vida, fora, fora aquela, aquela hora e meia, duas horas. Eu estou a falar, tu sais do treino com dores, tu tens dificuldade em dormir porque os teus músculos estão a dizer para as tuas articulações só querem rebentar. Isso acontece a ti. <risos> pronto. Não, mas juro que eu não tenho isso imagina, é que eu comecei a treinar é que o motivou a treinar mais alterofilismo foi porque eu estava a treinar sempre sozinha às 7 da manhã, tinha uma programação de treino de crossfit, ótima, adorava a programação de treino, mas hum, não conseguia treinar bem o suficiente crossfit sozinha porque no crossfit tens sempre tudo com muita intensidade, ou para muitas repetições ou ah. pronto, e eu não conseguia atingir isso. Mas a variável esse... tempo tens a variar ao tempo, intensidade e máximo de repetições e não sei o quê, e eu não conseguia sofrer, digamos assim, ou seja, colocar a intensidade suficiente no treino. No oterofilismo eu consigo colocar e respeitar tudo, uh, mesmo que custe, consigo fazê-lo. E não saio do treino toda amassada, saio muito pior quando faço, aliás, ainda agora, faço normalmente imodos ao sábado e à sexta e acabo muito mais moída Mas agora do é que... normal. Não estás condicionada para aquilo. Antes de... também era. Estima. Okay. Não fico tão, não fico... Fisicamente, fico fisicamente? muito... Fisicamente? Fisicamente, fico... As tuas, os os teus domes, muito as, melhor okay. do que no crossfit. Muito melhor. Pode ter a ver com a intensidade. Com, porque, sim, porque, pensando bem, as pessoas com quem eu já estivesse a conversa nunca treinaram crossfit com a intensidade com que tu treinavas, possivelmente. Talvez. Ok. okay. Treinar crossfit pequenos. dói muito Aliás, mais. não é com intensidade. Não muito na alma. <risos> eu, eu continuo na minha, não? Eu, mas eu pratiquei as duas ao mesmo nível, que é para parecer de vez em quando. Okay. Mas porquê? Eu não por estou a entender, não, não sei porque é que tu achas que o terofilismo por causa, tanto. Por, por causa da, da, da repetição. Lá está, o, o, o... do volume? Do, sim, do, do volume, claro que sim, mas do volume na, na mesma posição articular, por exemplo, no, no mesmo estímulo, e depois tu fazes os acessórios. Uhum. É? Tu e fazes acessórios e... todos sempre. Tu fazes sempre todos acessórios. Eu mas... sou muito certinha nisso. <risos> E fazes bem, fazes bem. Pronto, mas tu, tu fazes acessórios, mas aqueles grandes grupos musculares estão, estão sempre sob tensão. Entendes? Olha, eu posso estar errada, mas há aqui um, um fator que eu acho que não, não estamos a mencionar okay. e que eu acho que faz muita diferença. Que é, uh, o meu treinador fala muito comigo. E eu tipo escrevo, e além disso nós trabalhamos com reps no reserve. Portanto, okay. ele também me periodiza as coisas, ele põe-me lá a x-carga e diz-me se tu estiveres bem, podes aumentar até 2 kg. Ou, uh, ou rir 3, ou rir 5 no agachamento, percebes? Eu, no e agachamento... Significa que <risos> Terminando aquela série, ainda tens que ter tens de sentir capaz de fazer 3 ou 5 repetições, reps in reserve. Ou seja, não esgotaste a tua capacidade. Imagina, estou a fazer 5 agachamentos e ele escreve lá: rir 5. Eu no final leio isso e ainda tenho que ter capacidade física. Isso é o problema deixar Até mais 5 Deixar de confiar nas pessoas. Tens de fazer 10, fazes, não mais um. Não, isto é foder isto é bem-ná não, é é é um, não, não, não. <risos> não, é para mim 10, não são um 1 Para mim, é um 10 Não, mas é uma não forma de é tu perceberes é que tu mais. Exatamente, Ah, tá tu, não, é os tu perceberes Eu que não os fazes É só para tu perceberes que Não, não fazes, okay. é só para saberes que, ok é esta intensidade que é agora ah. neste treino. E eu acho que, por exemplo, o Ricardo, o meu treinador, acho que faz isso muito bem e... Aliás, eu, aquilo que me sabes fez... Que, sabes que os meus treinadores, teus os treinadores, nossos. exatamente, vão, ainda vão ver isto e vão ficar chateados com o que, que acabaste de dizer. Porquê? Estou a brincar. Estás a dizer, sabes que o meu treinador fala muito... Estou, estou... Não! Então Não, estou a o... Não é para ti, está é para Sim. eles. Ah. Sim. <risos> Mas, uh, acho que essa questão das percentagens... Eu acho que a malta se lesiona mais e anda assim mais uh, fatigado quando não respeita as cargas e se aventura e manda-se a máximos. Sério. Não sei se era o teu caso. Não, é, não era o meu caso, não. Não, Eu sou uma pessoa uh, que, que, que caracterizada em inglês como injury prone. Eu desde os 17 anos que <risos> 3 em três semanas a <risos> acontecer no, qualquer no coisa e pelo menos duas vezes por ano uma lesão assim mais grave. E não sou um daqueles atletas que recupera de uma faixa de plantar em 4 semanas. De uma que eu não preciso nada eu tá a dizer, hoje. isto foi é para fazer da NBA. Pronto, eu vou explicar a piada. Sim. O LeBron James lesionou-se há, um, há, um, há umas semanas atrás. Devia ter ficado 6 meses no estaleiro, é normal, mas só ficou 4 semanas. Mítico hum, Pronto, é só isso é piquinha Ok Não, mas eu, eu sou assim Mas eu não, eu não estava a falar só da minha, só da sim, minha sim, experiência sim, sim, pessoal sim. Das pessoas que... que mas com, que lá conversa. está, eu acho que se calhar a, a malta pode não se sentir tão bem Porque se calhar não recupera tão bem Porque não come certo. e não dorme como deve E sim. não alonga não e feitos. não faz coisas bem feitas eu não alonga Ai... Ai... Mas problema. tu alonga o palermo E eu, eu, eu, eu para <risos> mim é alongar te eu não <risos> Não consigo fazer nada, não assim mesmo. Um eu, eu, eu preciso Sim. mesmo do alongamento. Mas há pessoas que não precisam. Não que a, mas a Catarina já, já, já, já tem de origem quase uma mobilidade extraordinária. Por assim. causa a da ginástica. ginástica, claro. Mas tu fazeres o que era? A ginástica... Acrobática. Acrobática, ok. Que era que era só trampolim? Não, acrobática, não acrobática é aquela que estás em pares e trios e estás a fazer figuras acrobáticas. Ok, ok, ok. Isso eu é que é mais show, sempre... não é? Isso é solos. Sim, eu basicamente desde sempre andei a levantar. Agora estou a levantar barras, antes levantava pessoas. É. Isso nos Estados Unidos estavas tipo cheerleader. Mais ou menos isso. É sim. isso, não é? Ou atleta olímpico o atleta olímpica bronze. Ou atleta olímpica, exato. Ou simplesmente se imaginaste a acrobata lá, porque lá também existe ginástica acrobática, não é, Bachir? Claro, claro. Mas sim, a ideia é mais ou menos essa. E isso aí deu-te deu arcabouço físico para fazer as coisas que mais. facilidade física. Que outras pessoas não têm. Sim, eu dou sempre este exemplo. Eu tinha pai 14 anos e estava comigo meu lá no ginásio e estávamos a tirar um RM de supino. Okay. Eu com 14 anos fiz 48 quilos. Isso é, isso é eu não facilita Para uma mulher de 14 anos é muito. Para uma mulher já, já é bom. Porque, claro, depende do teu peso corporal. Mas eu na altura devia pesar pai 55, não sei, era é extraordinário. Quando <risos> era pequenina. Uh, e portanto eu acho que esta força que eu tenho em que agora anda aqui a correr atrás dela, né? mas uh, vem da, da ginástica, sim v vocês, vocês, aliás, espera aí, espera aí Castro vamos pôr-te a fazer 48 kg de supino de quem? <risos> o movimento que é a Tena com 14 anos fez 48kg, vamos, eu, vamos eu, eu portar coisa Eu, não, eu, eu, não, sou, eu não tenho problemas nenhum é em não, perder porque... contra uma rapariga de 14 anos eu... <risos> Quero deixar é aqui claro eu Só tenho problemas em perder com homens, mais nada Homens mas e próximos não... de mim mas eu também não vou jogar futebol por isso ah, também não, não, não tu é? Tu vai, é é. vais, é. assim o... <risos> eu não aqui aquilo de futebol, eu chamo aquilo de uma tertúlia com os rapazes, <risos> que normalmente acaba com roturas de ligamentos cruzados interiores e niscos. <risos> e... Olha, mas tenho uma pergunta para vocês: <risos> pegar em pesos tem mais a ver com força de cintura para cima ou cintura para baixo? Ambas. Ambas? Sim. Porque o nosso movimento acaba acima da cabeça. Okay, mas precisas a... mais uh, força de agachamento para fazer tipo, aquelas Precisas mais, aquela precisas mais assim, força de agachamento, é? Sim. precisas mais força de pernas porque todos os movimentos são impulsionados pela perna, mas tens que mas estar equilibrado porque precisas de ambos. Claro. Não sei, eu, acho, eu, acho, eu acho, acho engraçado ver pessoas que eu não que me interesse eu interesso -me por pessoas que se interessam por desportos de que eu não faço ideia do que é que estão a falar, uh -huh. do, que é que, não, do que é que eles estão a falar, exato. Um... Sei que para a semana temos aqui um jogador de críquete ah, isso eu curti a Abraba do não, é? <risos> não, é isso, eu gosto, eu gosto de ver... Hum, Para lá está, hum, não é um... Num, é engraçado como é que as pessoas se metem em esportes que teoricamente num, num, pá, não vão fazer vida delas, percebes? Uhum. E, e abdicar tanto tempo, porque pá, se calhar tu a... O Chico, não, o Chico não faz isto. Mas tu abdicas, se calhar, de tempo que poderia... Se fosse noutras circunstâncias, noutro país, obviamente. Uhum podias obviamente ter uma, uma via profissional ou semi-profissional uh, que cá em Portugal é amador, não é? É totalmente amador. É, tu ainda pagas. Eu ainda pago. Pois. Mas um, eu vejo as coisas noutro, noutro cenário, que é, quanto mais reconhecimento eu tiver enquanto atleta, mais reconhecimento vou ter também enquanto profissional. Ok. Porque eu sou nutricionista. É tudo branding. É tudo... <risos> não, não, mas é verdade. Eu entendo. É verdade, hum, certo. Mas, mas imagina, não, eu percebo o que estás a dizer, faz sentido, mas as, as duas coisas podem se complementar, mas não estão necessariamente mãos dadas, né? não é? Tu seres uma, uma boa pessoa. Nós já eu... tivemos aqui um nutricionista. Não sei se sabes que não se preza por ser um grande atleta. Aliás, <risos> o que eu mais partilha são grandes cumesainas, <risos> sim. Partilhamos, uh, mas a, a questão, uh, uma coisa, de responder a isso. Agora lixaste-me com o pensamento. me agora. Um, so Eu acho que uh, eu, por exemplo, agora estou a dedicar de mais uma hora na minha do, de consultas, ou seja, estou a começar uma hora mais tarde do que antes. Portanto, eu agora, como tenho um, um bocadinho mais de rigor a treino, percebi que, ok, não posso andar a treinar a correr e, tipo, sempre a correr. Portanto, vou fazer uma coisa com um bocadinho com um bocadinho mais calma e, então, tirei uma hora das minhas consultas começo uma hora mais tarde. Como quem diz, começo às 10, 10 e meia. <risos> Portanto, em vez de começar de ir para as e meia. Estou aí para a natação, não? A partir da próxima semana, estou a ir para tô... entrar na natação. <risos> Pronto. Um, agora, pá, o que é que era de luxo? Era eu poder uh, abdicar de as minhas manhãs na totalidade, estar a treinar e ser paga para estar a treinar. Isso é que era perfeito? Era totalmente perfeito, mas isso não existe. Mas porque é que vocês acham os dois, também para vocês os dois? Porquê é que vocês acham que é difícil para, tipo, se calhar três ou quatro desportos de em Portugal, hum. uh, o resto, sobre tentar pá, uh, sobreviver nem com, com, com dignidade, uh, a, ser, a ser atleta, a ser atleta, uh, ou seja, já num nível alto, estás hum. a ver? Posso estar errada, mas, excepto o futebol, não tens, pois, não é? tens hum. nenhum desporto de em Portugal, é. e por, lá fora sim, mas em Portugal, não tens, excepto aqueles dois, três atletas e se calhar internacionais e não são portugueses que são pagos pelos clubes, pelos grandes clubes, nas modalidades. Agora, não tens desportos, de tu vais aí ver uh, uh, nas modalidades jogadores profissionais a receberem, se calhar, 300 euros ou 400 euros. Portanto, não é no altarafilismo O altarafilismo quase que ainda nem é considerado desporto. Mas quando vais vai mesmo para ligas e profissionais, é uma escandaleira. É mesmo triste. Não. Como é que... Quer dizer, nós gostamos muito de apoiar o desporto e somos muito bons nisto e naquilo. Mas pagar aos atletas para eles terem qualidade de vida ninguém paga. No máximo tens patrocínios. Uh, patrocínios, patrocínios. E mesmo esses patrocínios... Não é estável. Não. Então podes é ter só como só estável, te ter, não não não é? te, Também te o teu patrocínio pode ser um código da Prozis. não é nada isso? A questão é essa. Tu, Acho que já falámos aqui sobre isso mas o, o desporto em termos de produto económico é entretenimento ou é cultural como era por exemplo na União Soviética uma coisa de soft power e havia muito financiamento para isso para trazer status ou é um, um produto de entretenimento, as pessoas não vão ver os eventos se não há massa crítica suficiente para que os patrocinadores tenham interesse, ou seja a Catarina não vai ser patrocinada quer dizer, poderia ser, mas a partir não vai ser patrocinada pela Bimba Lola Seria patrocinada por uma marca de desporto, por uma marca de, de equipamento, de peso, o que fosse. Como é que não há Isso massa é crítica é suficiente obrigada a Semperfit. Com... Ah, pois é. <risos> uh, que, tinha, que tinha os, <risos> os colchões na, na não, sala. Não, mas foi a Semperfit que me safou, porque lá está, na pandemia, eles aqui deram-me... Imen... Ou melhor, eles já não tinham dado material antes, mas na pandemia eles safaram-me todo o material que eu precisava para treinar em casa. Portanto... Boa isso tira. ajuda logo mas, mas lá está, eu, eu falo mesmo a nível de mas não estamos a falar de um ordenado mas vocês acham que isto é completamente é muito hipotético Sim. mas que faria sentido haver uma espécie de ordenado mínimo para o desporto eu não acho não acho, quer dizer não é para o desporto no geral eu, só, eu, eu, eu acho que pode haver um programa de desenvolvimento e depois de acordo com critérios que são necessariamente performance, porque se trata de desporto poder-se a discutir isso. Se a estou a falar em performance, percebes? não é aquele gajo que vai mandar dados e de repente... É isso, de, de um, de um, de um, de um. é isso. Não, agora, por exemplo, atletas, atletas com potencial internacional. Sim, acho que sim. Tu tens, eventualmente, bolsas olímpicas. Nossa. Tu tens algumas bolsas olímpicas, não sei exatamente como é que elas... Como é que elas se arranjam, mas tens o projeto olímpico, portanto, por exemplo... Eu acompanho uma atleta que fez agora os mínimos para Paris uh, em natação, a Camila, que ela faz o faz fez parte durante estes anos no projeto olímpico e sei que grande parte deles uh, estão enquadrados em bolsas olímpicas. Mas essas bolsas olímpicas, eu não sei o valor e não sei, não sei de todo o valor não. e nem sei quanto tempo é que elas duram. Não, um, claro. Mas isto estamos a falar de um nível... Olímpico Delete, pois Pô, O mínimo olímpico O mínimo olímpico tu é, verdade, é aquela expressão que tu gostas que muito não é? é precisamente Tu isso. eventualmente se, se, Poderias ir aos Jogos Olímpicos Ui, era preciso aí uma tramoia de secretaria Desculpa, Catarina <risos> é, Não é muito fácil Mas porquê é que não é fácil? que tinhas que fazer várias provas internacionais para pontuares, para ficares no ranking. Coisa que a federação, nisso, vou dizer federação, mas que não, que não existe facilita, que não facilita, existe. Que não facilita esse, esse tipo de tentativa. Agora já existe isto, mas não era muito fácil até este ano. Ou seja, este ano é que as coisas se tornaram oficiais e, e existe realmente uma federação uh, uh, inscrita realmente na IWF... E, uh, mas até agora não era não era possível okay. um, era preciso existir muitas provas e depois participar em muitas provas também significa estar muito tempo fora e gastar muito dinheiro Porque, por coisa exemplo, que lá está, devia pelo menos tipo, os atletas a... os atletas que vão agora ao campeonato europeu uh, eles investiram no mínimo mil e tal euros cada um? cada um e sendo que a federação pagou creio eu, não quero estar a dizer nenhuma mentira mas acho que ele pagou uma inscrição que foi 150 euros mas voos, alojamentos, por aí ah. adiante uh, foi que todos os atletas e nem todos os atletas têm capacidade financeira para estar, por isso para fazer os, os as provas e fazer ranking para para Paris ou qualquer outro Jogos Olímpicos tens que ter muita rotação de competição gastar dinheiro nessas competições e sei lá, e no meu caso deixar de trabalhar, ou seja, não só tenho que gastar dinheiro Não. como tenho que deixar de trabalhar, portanto, sim, quero competir, quero competir internacionalmente, uh, mas uh, precisaria estar num nível muito acima do que aquilo estou para chegar a um ponto desses, fazer essa rotatividade de competição. Certo, porque hum, aquilo, aquilo que eu disse nem era relativamente a isto que é super importante, relativamente à profissionalização, disponibilidade financeira e logística. Uh, mas para te qualificar para os Jogos Olímpicos tu tens que entrar em várias competições e há umas competições específicas que valem muito mais do que outras, uhum. uma que é Rubi Lá, tens, ouro, tens várias ligas tipo pronto, Rubi é ou há competições tipo... naquela competição o, o, o, o teu o teu o teu os teus levantamentos valem mais em termos depois são há cálculos matemáticos que não são lineares na forma como se qualificam e é muito difícil para uma, para, uma, para uma atleta portuguesa, porque na Europa é muito competitivo, e, em particular, para uma atleta... Espera aí, deixa-me então, deixa contextualizar aqui porque eu não estou a par agora. Uhum. Qual é que agora. É, quais são os recordes do mundo na tua categoria de peso? Sinceramente não sei. <risos> então vê-se num Para a categoria de peso da Catarina, menos de 64 quilos, o record, é, os recordes são todos da Deng Wei, chinesa. 117 kg de snatch, 145 kg de clean and jerk, 261 de total. O clean and jerk fez no mesmo, no, no mesmo dia uh, do que o total e o snatch foi dois meses depois. Foi quando? Foi do ano de 2019, são de, são de setembro e dezembro de 2019. Achava que tinham sido realizados, ok. Achei que, é a nova achei... categoria, mas foi a que entrou em vigor aqui por volta de 2018, sim. Já foi em 2018? Já. Fica. também também alguns tempos é que uma pessoa que já tinha passado muito tempo mas foi Ai, mas qual é a diferença então para o que tu pegaste para ah, tá. eu fiz uma o meu máximo foi 82,100 e uh... ela fez 117,145 117, é uma diferença muito grande era isso que, era isso que recordista eu estava mundial. recordista mundial mas é isso que eu estava a dizer o nível, o nível de uma pessoa que até tenha, tenha uma genética adequada como a Catarina e o nível de uma pessoa que seja atleta olímpica que conjuga a genética mais no caso Todos até dos chineses Todos os fatores e mais alguns é, é absurdo. Categoria menos 64. Por isso é que estás de dieta. O okay. quê? Por causa do menos. <risos> qual, é, qual é que é o teu, teu peso? O teu peso habitual? Se não estiveres. Tens só para alguma cautela com a alimentação, correto? Uhum. Não é casa de ferreiros esp... espetal <de pau risos> contigo. O meu peso habitual é 66, 67. Ok. Não tens muito para perder. Mas, mas não tens muito por onde perder e uh, eu tive ali um o ano passado o final do ano passado foi difícil tive uma apendicite tipo, tive a treinar pouco por causa da apendicite recuperação pá, aumentei natal, passagem de ano, por aí adiante uhum. portanto aumentei um bocadinho mais de peso do que era suposto okay. uh, e agora estou a correr atrás, que é mesmo assim portanto ainda tenho margem para perder massa gorda, mas estar nos 64 significa estar aí com 18% de massa gorda não muito mais do que isso portanto sim, sim, neste momento estou em modo de foco máximo de alimentação porque daqui a 3 semanas tenho que pesar 64 e quero pesar 64 idealmente da forma mais limpa possível ou seja, com a menor perda de massa muscular possível com a menor massa gorda possível não quero descer mais de peso que os 64 porque também não quero ficar demasiado leve mas para comer bem e estar bem durante os treinos também não posso fazer nenhuma dieta à parva, né? tem que ser as coisas mais estruturadas. E isso significa que é ter o meu intake calórico muito certinho todos os dias. Tu, eu tenho uma amiga minha que há uns tempos para cá queixou-se, falou, falou connosco, é amiga nossa, nós três, hum. e, porque estavam. Ela tu começou a fazer crossfit, ginásio, andava muito mais. Vou pôr a palavra secada, o senhor já que não gosta, mas ela é mais focada no, em, no desporto. E havia, recebeu muitos, alguns comentários de muita gente a dizer: Ah, pá, estás a ficar com os homens muito largos. E isso foi uma coisa que lhe, que lhe incomodou bastante. Ela até uhum. parece, que deixou, parece que a vontade diminuiu um bocado uhum. por causa dessas bocas que o pessoal lhe dizia, uhum. porque tradicionalmente o homem largos está mais associado ao sexo masculino que ao sexo feminino. Tu tens já. É uma coisa que te incomoda isso, que as pessoas te digam, ou se é que te digam, se é que te dizem. Dizem quase todos os dias. Isso é uma coisa... Não quase sei. todos os dias. Isso é uma coisa que te incomoda? Uh, incomoda. Mas já consigo lidar melhor com isso. Incomoda-me porque as pessoas têm que opinar sempre. Sejas tu com mais peso, estejas tu magro, estejas tu musculado. As pessoas têm que, têm que mandar sempre o be uh, Incomoda-me porque... Uh, não é suposto, imagina, eu não treino para ficar com um braço grande. O braço. É uma casualidade. É, é, uma, é causa. uma consequência. É uma consequência isso. Pronto. Uh, e portanto, eu treino porque tenho uh, X objetivos de treino. E por causa treinar. Portanto, ponto. Uh, e a definição que aparece ou não muscular vem por consequência. E mesmo pessoas que treinam porque querem ter mais músculo e querem esteticamente ser mais musculadas, não deviam em ponto algum de ser julgadas ou deixar de praticar aquilo que gostam porque ouvem esses comentários. Mas tu não achas que há uma diferença entre homem e mulher? Existe. No que toca ao padrão estético? Que eu a dizer. Existe. Mas sabes o que, é que é mais parvo? É teres homens a comentar isso de mulheres, como eu já tive diversas vezes. Tipo, homens, frangos, de braço de 21 cm, que é tipo um braço deste tamanho mas a dizerem-me <risos> Então, para 21 centímetros é dois terços do São Massas <risos> naquela altura, que <risos> mal Massas altura, agora tem Naquela altura, que agora é 43, acho eu Ah caramba, Sim, em que tipo, rapazes dizem Ai, mas eu não quero ficar com um braço como o teu Tinhas que me de para vir Creio que não vais ficar Mas imagina, e o pessoal que está dentro da cinta, estás a ver, ou seja, obviamente o pessoal está tá fora uhum. aquela coisa, mandam sempre a boquinha e pessoas por exemplo em consulta que me dizem, tipo, estou a medir o perímetro do braço e as pessoas me dizem, e, eu acho que já estou a ficar um bocadinho no braço sabes, eu não quero ficar com um braço como o um teu e eu estou de bata vestida e não posso responder <risos> para começar é como o seu, manda comigo na escola <risos> e depois pode-se ver se não é lambada é <risos> olha, mas estás a ver, esse é o tipo de comentários que o pessoal faz Sabes, eu acho que não é por mal porque as pessoas têm que meter conversa e têm que tentar ser simpáticas, tipo, ah, contigo estamos bem, estamos seguros, quando, quando estamos contigo ninguém se mete connosco. Uhum. Não, estou a dizer. Eu, tipo, e... o facto de seres mais musculado, mais forte, neste caso uma mulher assim, isso faz com que existam assim, sempre esses comentários, tipo, ah, nós temos aqui a nossa segurança. Mas, mas Sim, sabe que nunca lhes morrer ninguém. Eu estou a dizer, <risos> eu estou <percebeu> a dizer. <risos> Ah, lá está, não sei, depende também da proximidade com que as pessoas têm em ti a maioria das vezes não tem proximidade absolutamente nenhuma pois, não. porque são esse tipo de pessoas que querem ser esses comentários para já serem simpáticos ou para caírem em graça e portanto a maioria das pessoas quem me conhece sabe qual eu é esses comentários e até vira os olhos quando, quando alguém diz isso porque já sabe que ali vai sair uma resposta mas tu não gostas desse tipo ou seja, já reparei que é uma coisa que te mexe mas Sim. tu não gostas desse tipo de comentários? Nunca gostaste ou porque é uma estás saturada de os ouvir? Estou saturada de os ouvir. Depois, acho que ter esta parte profissional também faz com que me incomode mais. Porque eu ouço isto tantas vezes, sabes? do ah, eu quero emagrecer e não quero ficar musculado ou musculada. Mas isto também acontece com homens. Há homens que também querem ser magros, não querem ser musculados. Pode parecer estranho, mas é verdade. Um, eu acho que tem essa parte profissional que me satura ainda mais mas uh, pá, sem dúvida que se calhar tu ouvires uma ou duas piadas porque és careca não sei se és careca eu uso o todo o cap de noite <risos> Eu também não sou o filho <risos> oh, Catarina, vamos deixar Já conhecemos-nos há uma hora Vamos deixar dessas formalidades Não, é? não mas tipo, imagina Não, mas, mas pronto Foi mesmo aleatório Quando as pessoas tipo dizem tô, exatamente, Não estou a usar, estou a Mas só aquele bacana do Peso que é para não mostrar a cabeça <risos> Pronto, imagina, quando alguém Diz um ou, dois, um ou dois comentários sobre isso, parece que tem até tem algum cuidado, tipo, ah, pois, porque ele não controla ser careca, tipo, não sei o quê. Mas, pois, quando são estes, tipo, as pessoas às vezes até têm mais cuidado quando falam de uma pessoa com excesso de peso ou com baixo peso, mas uma musculada pode-se falar à vontade, tipo, se ela tem muscula porque quer, portanto, posso dizer os comentários que quiser. Tu não achas desculpa, eu vez falar, tu se estás com vontade de falar, tu estás para três há 3 minutos de celular, tu, quase da tá boca. É. isto Tem <Tô>, tô... <risos> é precisamente aquilo que falámos há umas semanas, um, que, era, que era a pergunta que, que, que eu tinha para te fazer relativamente a este tópico, que é, isso é mais ofensivo porque é uma consequência de um estilo de vida, ou seja, tu incorporas verdadeiramente o teu estilo de vida tens um, um físico que se destaca e as pessoas notam isso não seria ofensivo as pessoas notarem mas, mas quando é, quando tecem comentários negativos ou de, com, com, com algum desconforto relativamente à, à tua musculatura no caso, uhum. achas que isso é mais ofensivo porque tu tens um estilo de vida que está ali representado nesse corpo com, e do qual te orgulhas obviamente uhum. achas que é por causa disso? Também, porque o facto de treinar ser saudável, porque é que tem que fazer com que as pessoas tenham que, que comentar, uhum. não é? Mas eu acho que as pessoas, não sei, estou a pôr também a tentar, porque assim, eu acho que uma pessoa que tenha excesso de peso, uma pessoa que seja demasiado magra, uhum. é uma pessoa, não quero ofender ninguém, mas uhum. pode ser uma pessoa mais débil, percebes? Uh, ou seja, usar uma, uma pessoa que tenha cabal, usa, uhum. uh, por, que estás para, a dizer, para muitas e para a mas, maioria das pessoas mas é dizer... se, não é errado. o que estás a dizer, mas é uma ideia errada. Sim. Perfe... Exato, mas, mas lá está, eu estou falar tipo, as pessoas vêm não é? Aquele gajo tem, é tudo traçado, estás a ver? Pá, se, eu, se eu brincar com isso, sim. Tipo, para sim. nós, como sim, mortais, sim, sim, estás sim, a sim, ver? Sim, sim. Agora, uma pessoa que tenha excesso de peso já é uma coisa mais... Temos que dar ali, se pudermos até voltamos, brincar com isso. mas, claro. mas aí voltamos a mais, mais uh, à questão de as pessoas que treinam por estética e as pessoas que treinam e que o corpo é consequência. Que é, tu se calhar podes brincar com uma pessoa que é musculada uh, porque quer ser musculada e com isso eu não estou a dizer que não quer ser musculada. Eu quero ser musculada porque, isso, porque sei que isso me vai trazer vantagem competitiva. Mas... Uh, Tu podes brincar com uma pessoa que é musculada porque treina para isso e essa pessoa vai tomar como elogio. Porque lá está, está a treinar para isso. A treinar é a mesma isso. coisa que eu dizer, tu és, pá, olha, parabéns, fizeste, pegaste nisto. Agora, uh, a mim incomoda-me, eu acho que é a mesma questão da saturação, de estar sempre a ouvir o mesmo uh, e depois as pessoas focarem-se sempre no mesmo, que é os braços e é os ombros e é isto, ou, pá, é chato, é chato, é a satura. Yeah, eu compreendo, compreendo porque deve ser, Pá, mas imagina, eu já, eu já vi, hum, quando, quando sabia, sabia que vinhas aqui, né? fui, tipo, fui ao Reddit, não sei o quê, é. <risos> mas muita, muitos, muitas pessoas lá uh, queixavam-se muito, era das mesmas pessoas, do mesmo desporto, não é do mesmo desporto, mas pessoas que, o, que a musculação é a base, do, que, é que também faz musculação, né Certo? Ou é só mesmo aquele focado para... Também faz um bocadinho musculação. Mas, mas muita gente estava as mulheres né, diziam que homens que te fazem musculação a, a, a, a criticar mulheres musculadas percebes o que eu estou a dizer? Uhum. e aí é que já tipo as pessoas é, do meio tipo, não do meio é criticar as ser do tem acho demasiado... isso não acontece tanto não sei, foi, foi comentários que eu vi que fiquei tipo assim achas que acontece? porque eu acho que no, no, nos locais de treino que nós frequentamos é, é, há de ser muito menos comum porque o propósito não é a estética. Uhum. Não é? Uh, se estivesse a falar num ambiente de musculação, de culturismo, bodybuilding, em que, quer dizer, se for mesmo, se for mesmo um, competitivo, não. Porque o objetivo das mulheres também é ser musculadas e definidas, e etc. Mas se estiver num ambiente de ginásio normal, os homens têm um, um, um fenótipo muito claro. Uhum. Musculados. Quanto mais Sim. musculados e definidos, até um certo limite alguém há de negociar esteticamente uh, está tudo bem as mulheres continuam a ter esse esse esse, esse mesmo uh, essa, essa mesma representação de si e dos outros em cima lá está as mulheres têm muito mais perna têm uhum. muito menos braços e ombros precisamente por causa de, dessa questão Do, no crossfit tu não consegues tu não evitas ou não altera o feliz mas no crossfit que é mais que é mais popular não é tu, não consegues evitar treinar nomes, mas tem algumas pessoas que evitam. Esta, esta nossa amiga que Castro está a falar há a fase em que ah, eu não ando a fazer tanto, eu não ando, nem, não deixa de fazer o movimento, faço, eu faço por exemplo com, com menos, menos carga. peso, exatamente. Não, isso acontece com muita frequência, mas é, mas é engraçado porque nota-se mesmo, que lembro-me de falar, de falar com ela sobre isso, nota-se mesmo tipo a cena do incómodo, compreendes? Uhum. Deixar de fazer uma coisa que se calhar curtia fazer, mas pelo incómodo deixou de fazer mas calma essa pessoa uh, não está apenas a queixar-se do que as outras pessoas dizem ela própria, ela própria diz que não gosta de se ver assim mas, é poderá ser, mas poderá ser se calhar um, claro, uma, é um uma, reflexo da socialização mas tudo o que temos é, não. é reflexo da socialização não. Não. Sim, Sim, a eu não acho posso... que é mesmo mais esse reflexo que é as pessoas não estão habituadas a ver uma mulher musculada olha fui às filipinas e quando fui às filipinas fui com duas amigas minhas uma tem um 180 metro e 80, e três, outra tem 1,87m, yeah. ambas antigas jogadoras de basquetebol. e Primeiro, nas Filipinas, toda tipo, a gente queria tirar fotos com elas porque elas eram muito altas, e os Filipinos são todos muito baixos. Comigo, toda a gente queria tirar fotos comigo, porque eu era muito musculada. Mas eu eu lá não levei como ofensa, porque achei tão curiosa a diferença cultural que, sei lá, tipo, ok, é uma diferença cultural, é uma é diferente. Uhum. Um, mas tu cá tens essa questão do ok, tipo uma mulher musculada supostamente não fica bem hum, eu percebo, mas se calhar não é o teu chip que estava chip porque imagina se vais cá Pois não isso é tão é, defensivo. Se ver, é tu, isso é verdade, é verdade. Porque, se estás do assim. teu chip de férias, ok, outra nacionalidade, outro, outro continente, não é? Sim. Tu, tudo é diferente, sim, sim, se, sim, calhar. Dás, se calhar. Se fosse uma pessoa outra, a parar-te, olha, não sei o que. Fazer outra... uma foto contigo, se calhar ficar tipo, oh, estás a ver. Sim, isso se é é calhar a curiosidade era a mesma. Se fosse uma não? foto contigo que, que és a recordista nacional, <risos> já seria diferente. Catarina, vamos procurar respeitar a tua hora de sono Ah, tá É isso? Sim A não ser que queiras cá ficar Porque nós obviamente Não, mas podes falar do último ponto Podemos? Podemos Então antes de ir ao último ponto Eu quero perguntar-te uma coisa Diz. Só para fechar isso de Dá um Se der tempo não há... <risos> se der Foi, de foi tempo. a mesma Sim. mensagem que eu lhe mandei Foi um... Tu nunca te horas ao espelho e fazes o bicepzinho? Uma pose? Não, não faço isso Mas okay. normalmente quando tiro fotos faço propositivo, Faço isso, o bicepezinho Isso, isso mas Sim. sozinho, quase, ou quase seja. criar que, aquela. Que aquela <coughs> estás a dizer que tu o abraço da grande a <risos> E normalmente gosto de tirar ou isso tu não fizes com o tríceps Por acaso já não tiro fotos em pino tens tratado tratar disso. É. Porque não tens feito pino, se calhar. Não tenho feito pino. O, não, o, que eu, o que eu quero perguntar assim, sucintamente, é qual é que é a tua apreciação sobre ti própria? Uhum. Ou seja, perguntei-te após, era, era obviamente jocoso, mas tu olhas ao espelho e gostas do que vês, estás super confortável. Uhum. Uh, por exemplo, agora sinto-me mais confortável do que estava há dois, dois ou três meses atrás porque há três meses atrás não estava a treinar tanto e estava com mais dois ou três quilos e portanto não me sentia tão bem uhum. uh, e portanto para mim o meu o meu corpo ideal está mais ou menos como está agora em termos de peso e de massa gorda eu quando chegar à prova, por exemplo, já me vou sentir magra mais já vou sentir que estou com uma massa gorda demasiado baixo eu... Pá, não, sei, não sei responder essa questão tipo, sei lá acho que sim, acho que tipo eu não olho para o meu corpo, claro que tenho tipo, há coisas que eu não gosto, tipo coisas que não gosto, tipo, não, tenho as pernas musculadas, ok, admito, tenho as pernas grandes e musculadas, gostava de ter as pernas um bocadinho mais pequenas, principalmente para comprar calças porque, malta, não dá para comprar calças <risos> de quem é não calça? dá para comprar, tipo, botas estão a ver aquelas botas, mulher, no alto malta, não fecha não fecha comprar camisas, esqueçam não dá, tipo, estas camisas têm que ser todas de tamanho grande porque senão isto vai apertar portanto em termos físicos, eu até gosto só, só não gosto é esta limitação tipo da roupa, não há roupa está, para super, está sempre feita para pessoas super nem é para o meu tamanho é para pessoas normais, porque só tem como objetivo aquelas super lean certo. Certo. Uh, super magras nem sequer é bem o teu tamanho, porque eu também tenho dificuldade e não tenho um tamanho isso, grande está, são isso, tuos... isso, isso são, são outros 500 né? sim, sim, sim, mas sim mas são são, 500. são as proporções, porque, é verdade lá está, tu disseste, é verdade, tu vais comprar a roupa minha Nossa Senhora, hoje fui comprar umas esteiras. Estás a ver? Nenhuma cabia-me no pé. E não é porque eu tenho um pé grande, é porque eu tenho um pé esquisito para caralho. Estás a ver? <risos> é, tipo, vamos... Isso é uma questão de proporção. Tá, tá, mas é verdade, tu uma sim, pessoa sim. que seja mais gordinha, o... mano, o um Nelo, comprar... tem que comprar na alfândega quase as tem... <risos> né? porque não há as patilhas para o pé dele, de bro. Sim. Pronto. Uh... E então, diz-me... Mas Já eu aprecio mais uh... a capacidade que... Ou seja, como o meu corpo tem... Isto pode parecer clichê, mas não é. tipo a performance. É, tipo, eu gosto de dizer, quanto é que levantas? Uma máxima é 100 quilos. Uhum. Pá, eu gosto de dizer isso, tipo, isso é fixe. Então tens de ter que em movimento. Sim, em que movimento, sim, esse é movimento sim. <risos> Não, isso é que tu tens de perguntar primeiro, que é para sim, criar antecipação sim, sim, e depois sim, das uma sim. lista inteira. Sim. Mas isso eu gosto de dizer, tipo, sou um bocado vaidosa nesse sentido, que é, ok, tipo, a malta sabe que eu levanto carga, vou-lhes dizer, tipo, Até que, que, que levantas. Levantas. Mas é o máximo de thruster com um kettlebell na mão esquerda é... <risos> mas é engraçado ver é uma pessoa que, que, que, que, o, que o desporto é muito físico né? e, que o, e que obviamente, tá, é, claro, é claro, é visível que, que o físico altera consoante o desporto, Sim. não é como, sabe, vou dizer do o futebol, jogou futebol, Sim. pode ter dois metros, como pode ter um metro e cinquenta, Sim. Mas, Sim. É, o físico um é, um... né? é fisicamente, uh, dizer que, não, não dizer logo, ah, yeah, eu estou à, à vontade de cima com o corpo, porque acho-te aí muito reticente, se calhar, a responder, né? uma pessoa que trabalha o físico constantemente. Porque eu não trabalho físico, eu treino. Aí está. Aí está. E o Chiu. carinho alegre. E já feito. Mas é isso, percebes? Percebo, eu não percebo. trabalho físico, eu não treino para ter abdominais. Os meus abdominais surgem porque eu treino. Aliás, surgem porque a minha mãe tem uma ótima barriga e deu-me os abdominais. <risos> que sempre tive abdominais desde pequena. Tipo. Ok. Pronto. Mas é claro, é claro que percebes? Ou seja, sendo confortável com o teu corpo. Olha, às vezes tenho dificuldade a escolher roupa para determinados eventos porque tenho que ter cuidado com aquilo que, que levo vestido. Eu dou aulas. Pois A miúdos? Há uma licenciatura. Há a licenciatura, ok. Miúdos. São miúdos. São miúdos. <risos> às vezes esqueço que já tenho quase 30. <risos> <risos> Exato. E portanto tenho que evito levar camisolas de alças. Se calhar devia levar-nos às alças. Talvez te ficassem mais vezes calados. Depois, <risos> <risos> Mas percebes. Para -se, percebe, fisicamente. Percebe, claro. Ou seja, hum, imagina: vou a um determinado programa. Eu tenho atenção a roupa que levo, que é para não ficar com os meus braços demasiado evidentes, Porque senão as pessoas estão focadas nos meus braços e não estão focadas naquilo que eu estou a dizer. Ei, mas aqui devíamos ter vindo os três de caveada então. <risos> não faz sentido, faz sentido. Percebes? Não faz tudo sentido. Estás a dizer para cá. Imagina, fui recentemente a um direct, Eu pensei na camisa que ia levar. Desculpa malta, hoje não pensei, foi mesmo como. <risos> mas uh, isto é o tipo de coisas mais do que. Ai, ah, gostas do teu corpo, ou se sentes bem com o teu corpo. Pá. Sim. Mas uh, eu tenho continuamente... Olha, por exemplo, fui a um casamento e estava com um vestido, tipo assim, que vai assim ao pescoço e tinha assim uns ombros à mostra. Foi das cenas mais desconfortáveis que eu tive, porque aquilo era malta. Um... Bem, não vou ser muito específica. <risos> um, que claramente estava incomodado a olhar para mim, pois tipo, nem sequer tinham dois dedos de teste a perceber, a, tipo, a, a ter cuidado de ver o pessoal com os copos, tipo, gajos, tipo, a olharem para o braço, e diz o braço melhor comer não sei quê. tipo, sim, querido, tenho, e é aí já está, e aí percebo que é que chateia aí percebo que é que chateia <risos> tenho, e Exato. porque as pessoas têm que comentar o, ser, o facto de ser diferente, tipo. Eu posso ver que tu tens só quatro dedos na mão, não tens cinco, eu não te vou dizer nada. Sei que foi uma, uma comparação muito agresta. Mas ei, eu perguntava porque é que só tem... Não é uma comparação agresta, então, não, mas, não a, uma comparação tá agreste, mas ah. é verdade, uma, toda a gente... Nós temos, né, que há uns que são assim, ou são mais isto, mais aquilo, se nós, já andamos, se nós pararmos... Opa, lá está, mas se tu tivesse uma mancha de pigmento, com uma pigmentação diferente na cara... Ninguém mais é nada. E olha, tens uma mancha na cara. Ah, não tinha visto ainda, <risos> não tinha reparado nisso. Não, eu percebo, deve ser chato para caralho para casa, ainda bem que eu sou um gajo e olha, tipo, é. Mas sabes que lá está, pois há, há pessoas que são parvas, mas há pessoas que não fazem por mal. E pronto, as pessoas que não fazem por mal é respirar fundo e... Agora, há pessoas que são parvas e, tipo, têm que fazer piadas com tudo, têm que ser os engraçadinhos, ou engraçadinhas. Uh, e essas pessoas às vezes só testar um par de estalos mas às vezes é deixá-los -se serem infelizes ou melhor, acharem que são, que são engraçados sozinhos que é mesmo assim, às vezes o silêncio é a melhor resposta, uhum. normalmente levanto uma sobrancelha e fico calada e o pessoal olha para a minha cara e percebe que eu não estou a gostar e pronto depois agora para o teu braço e fica com medo olha, saltaram-me o carro já três vezes <risos> malta. Porque, não te, porque não te vi, não? Malta, quem me está a saltar o carro Pá, é vocês que não, vezes sabem, vezes? não sabem o tamanho do meu braço. Vou deixar lá um papel. É <risos> dizer, Como via, mas... Não me assaltem mais o carro. Aconteceu algumas vezes. vos apanho. Três vezes? No mesmo sítio? <risos> e à porta de casa. Mas também deixas o carro sempre à porta de casa. Não tem garagem. Pois. Em Coimbra? Não, cá no Porto. Cá no Porto? Opá, oh, por favor. Respeitem as pessoas. Mas e eu vou dizer uma, uma coisa. Eu estou a vir a falar e estou a pensar. Yeah. Eu muitas vezes. Quando uma pessoa faz do óbvio o tema de conversa é porque já tipo já alguém fez já milhares de pessoas fizeram essa merda, estás a ver? E É uma coisa que eu tenho também, uma beca, tipo fazer o hobby, tipo arranjar tipo uma forma de Sim, de, de quebrar não é o gelo, mas tipo de. Estás sentado num casamento ao lado da Catarina e perguntas o que é que treinas? Pode ser uma abordagem diferente. Imagino eu que não seja que não seja tão mas isso é simpático porque por exemplo já tive situações em que estava num restaurante. E o, e o senhor estava-me a servir, ele também era assim mais musculado, e ele perguntou-me, então, costumas treinar musculação? Portanto, achei graça, tipo, não achei que fosse... Está associado à tua atividade. Sim, portanto, não achei que fosse ofensivo, tipo, ele reconheceu os meus braços, foi simpático, mas não foi ofensivo, Foi tipo, curioso. Foi curioso, é. mas educado. Um... Não, porque virar nesse ti só e dizer e tens os braços mesmo grandes Não é curioso, é, é, é só é, invasivo É, tipo, é, é só um comentário é o teu, teu aspecto necessário. E não, yeah, e não é, referência àquilo é é que tu, tu, é tu pode ser isso, não. Fora disso, não é? É. na tua atividade Eu adoro, eu pergunto As pessoas que aparecem com a orelha com flor como é que são de Jiu-Jitsu Ou, sim, sim, ou, ou sim, sim. É, é, eu nem falo Só das artes marciais Olha, é uma coisa que eu sempre que vejo porrada na rua Olho sempre para as orelhas É que é Gente, eu quero saber se é uma para as orelhas e penso Shh. e se o gajo tiver aquelas olhas ratadas eu penso amigo, não. tu vais, não faças nada, está quietinho <risos> mas isso é uma característica visível logo é claro. sim, sim, tá, que não, ele está sempre eu, a pensar não, não é? é como um o rabi que também não, tesoura não tesoura. apanhas isso? já vi atletas de rabi que têm também as... é de ressar, não é? mas eu digo, olha, tens uma orelha mesmo feia, bro não, <risos> não desisti, yeah. aí Perguntas, olha que desporto, o que é que é, treinas? Há já, quanto já, tempo ou... treinas? Tipo, dificilmente vais ter uh, aquele tipo de horário. Uh, Catarina, hum. como estamos de tempo para a tua disponibilidade, para onde é a tua vida? Mais 15 minutinhos. 15 minutos? Sim. Vamos então saber que tu treinas, tu és atleta, mas és profissional. E como dizes há pouco? Pá. Ah, Não, és profissional, profissional no e como dizias é há pouco, da nutrição. Sim. És nutricionista. E mencionaste também que, que, acompanhas, que acompanhas atletas, fazes muita nutrição desportiva. Uhum. Neste momento fazes praticamente só nutrição no desporto. Só praticamente só. Praticamente só. Aliás, tens mostrado em... Atividade física e saúde. Exatamente. Um... Fá, deu, <risos> Que representa agora. <risos> o... O que é, em, em que é que a, a nutrição uh, desportiva difere da nutrição para a saúde e bem-estar? Gerais, não é? Hum, boa pergunta. A nutrição no desporto inclui a nutrição para a saúde e bem-estar. Está bem? Quando falas em desporto de alta performance ainda pões mais algumas estratégias nutricionais que podem ser um bocadinho fora da caixa. Está bem? Eu habitualmente não tenho por hábito Faça redundância, adicionar gomas num plano alimentar de forma diária. Mas é muito frequente fazer planos alimentares para determinadas competições ou fases em que as pessoas têm que comer mais porque vão ter um trailer, por exemplo, ou uma maratona, em que adiciono gomas. Gomas? Sim. Por exemplo, que é uma forma de aumentares a tua quantidade de hidratos de carbono e não ficares demasiado cheio. Mas gomas é mesmo... Vocês não é daquelas coisas com que vocês falam... Ah, é, falam é gomas, é, aribo com mas açúcar mas... mesmo. Ah, porque o... a falar de gomas mas... e era uma coisa diferente. Não, gomas. gomas. Ou seja... Uh, em, em que a fase é que é as pessoas comem Quando, por exemplo, quando estás numa competição e precisas de repor mais rapidamente tu, o teu glicogênio, ou seja, precisas de comer mais hidratos de carbono de absorção rápida, que é para não te sentir tão cansado, e por exemplo, vais correr 100 km amanhã no, normalmente 2, 3 dias anteriores aumentas o teu consumo de hidratos de carbono e tem que ser em coisas de absorção rápida não pode ser em arroz, porque se não estás a comer 10 kg de arroz e por e ali é estás impossível. a ingerir aquilo é em... Uhum. sim Bem, desculpa, desculpa interromper-te, mas é, é só para que se percebesse que não é só dar um miminho que tem um, que tem sim. um valor não, eu um miminho posso dar sempre eu posso pôr uh, gomas em todos em, tipo, diariamente e isso é um miminho uhum. mas uh, a questão é Hum, na nutrição no desporto tu tens por base a alimentação saudável mas depois tens estratégias nutricionais que têm como objetivo melhorar a performance pronto e, e genericamente então em que, é que, em que é que pode diferir além desse, desse tipo de, de... aliás, o hum. que é que são estas estratégias? Uhum. olha, temos estar a falar por exemplo de estratégias de suplementação, no mero comum eu não aplico grandes estratég grande estratégias de suplementação. Portanto, a maioria das pessoas não tem necessidade de fazer uma suplementação. Quando estamos a falar em atletas e de performance, faz sentido existir uma certa periodização, que é que isto é, vais ter uma condição daqui a dois meses. Então, nestes dois meses antes, começas a suplementar, imagina, com betalanina, estás a tomar creatina, na prova vais a suplementar com cafeína, por aí adiante. E esse tipo de suplementos, excepto a a creatina, a maioria das pessoas nem precisa de saber o que é que são porque não vai utilizá-los cafeína utiliza café, mas não é poucas pessoas que utilizam cápsulas de cafeína de forma diária, não é? Uh, e por isso uh, seja estratégias de suplementação, seja estratégias de comer mais nos dias anteriores, porque vão ter uma determinada prova estratégias de recuperação portanto, para vocês para mesmo para mim, provavelmente não vou ter um, um nenhum Uh, nenhuma refeição que seja mega focada na recuperação muscular mas se eu tiver atletas que fazem bidiários, eu vou ter um, uma refeição específica em que eu vou querer x gramas de frutos vermelhos que são ricos em antioxidantes em que vou querer x tipo de iogurte nas quantidades y que é para ter não sei quantas gramas de proteína que é para recuperar não quer dizer que uma pessoa para a sua saúde não precisa ter isto, mas num atleta existem mais especificidades. É por isso que eu nunca dei jogador da bola, porque me não pânico antes de jogos. <risos> <risos> <risos> e eu estou contente, arroz todos os dias. Isso é importante, no sentido, não desculpa, Sim. obviamente que isso é importante, mas no sentido prático há, há de facto diferença de resultados, por isso que eu estou a dizer, imagina, ah. um atleta de elite, se a alimentação não for ali muito rigorosa, que é uma coisa que eu sempre me questionei. Uh, Pá, ter a, o, aquela bufia antes dos jogos e uhum. é tudo muito selecionado. Eu sempre questionei, será que eles começam com a pizza nos levam tanto? Sabes o que eu estou a dizer? É assim, no, quando estamos a falar do nível tipo do máximo, do expoente máximo, é a, a mesma nutri, diferença. A nutrição faz 2% daquilo que é um atleta de elite. 2%? Pá, mandei este número, mas eu tenho ideia... Ainda achas que é menos. Um 2% é o atenção. Não, atenção, não falei 2%, mas um atleta é feito, primeiro, porque tem uma genética brutal, seja pela sua capacidade, por exemplo, de VO2 máximo, não é? Que tens uma influência genética muito grande. Uh, normalmente dizes é? que. Calma, cadê até Há 4 pessoas que ouviram isso, que perceberam a referência de VO2 máximo. Desculpem, capacidade máxima uh, de oxigênio, ou seja, capacidade em que vocês têm, por exemplo... Um ciclista tem, de certeza, uma capacidade máxima de transporte de oxigênio do que eu tenho, porque eu faço apenas esforços máximos e ele tipo está horas na de bicicleta, está com... bem? Uh, e isso, muitas vezes, é determinado geneticamente, tal como eu sou privilegiada geneticamente por ter, provavelmente, mais fibras tipo 2 e ser mais musculada, e isso posso agradecer, por exemplo, aos meus pais, e não ter menos fibras tipo 1, um, que são aquelas fibras que é mais, por exemplo, aos maratonistas, percebes? Já é uma grande parte que é genética. Um atleta define-se pela sua genética, capacidade de treino, disciplina de treino hum, e, portanto, tens aí, um, um grande, tens aí o, o treino, o, o, a genética, tens o sono e tens depois também a alimentação. Agora, que faz diferença. Faz. Porque se um, se um imagina um jogador de futebol, não estiver preparado, um jogador que faça os 90 minutos, não é? Que vai lá tipo 15. Um jogador, que... um jogador de futebol que... Mas treinam os outros minutos todos, se calhar treinou mais porque estava focado, não desvalorizo o Ian O que eu estou a dizer é, esse buffet faz diferença para quem está a jogar 90 minutos seguidos, percebes? O de 15 minutos claro. também faz diferença, mas... 15 minutos, tu tens o teu combustível todo. Então vais daqui para o algarve sem abastecer normalmente primeiro o carro, certo? Certo, faz sentido, de facto. Não faz sentido, faz sentido. Exemplo, Nunca pensei queres, nisso. Tu não, queres, tu não queres, tu não vais ter capacidade a estar a comer durante... e podes acabar o teu combustível. É claro que isto é só para desportes de mais longa duração, está bem? Mas desportes intermitentes, que tipo, são de sprints, também envolve muita, muita, muita fadiga muscular. E, portanto, isso faz diferença. Eu acho que... Eu vejo tanta diferença, principalmente na questão da recuperação, sabes? Um, que a malta fica com menos dores. Não um, há queimbras? Olha, por exemplo, porque as queimbras são uma causa de fadiga muscular, o pessoal acha que comer bananas ajuda... Não ajuda nada. Uh... Ajuda Eu quando tinha que ir no palhaço, que é uma banana aqui. <risos> é tipo. Estava sempre com isso. Não, mas... Acho que é uma banana que se passa. Pronto, mas nada. <risos> um... E por isso faz mesmo diferença, sim. São 2-3%, mas 2-3% uhum. faz diferença. Claro, nem a te faz. O tipo de alimentos que, um... que uma pessoa que, que Não seja tem atleta. Não têm que ser diferentes. Não têm que ser diferentes. Não o que provavelmente tens que fazer. Aliás, as pessoas acham que para ser atleta tens que ter sempre todas as proteínas, não sei e o quê. Franga, arroz e brócolos. Franga, arroz e brócolos. Enfim. <risos> uh, não, não tem que ser diferentes. As quantidades têm que ser diferentes, porque as quantidades têm que ser ajustadas ao volume de treino. Se eu vou para a passadeira 20 minutos e acho que isso é um treino, é uma coisa. Se eu treino duas horas de futebol, é outra coisa. Tens um desgaste bem maior. Um, e... Lá está, uh, não tens que fazer Nenhum dos alimentos XPTO uh, Mas há aí alguns Pormenores que depois fazem diferença Na recuperação Claro, claro. Um, O tempo, o tempo uh, A calendarização e, e o horário de ingestão dos alimentos É um fator muito importante Ou nem por isso Ou seja, como se diz Ah, eu só gosto de comer uma vez por dia Uhum. E, e, e é algo que, que tu consegues ajustar uhum. algo que tens mais dificuldade que é menos recomendável uhum. é melhor manter-se sempre uma, uma rotina de, de um regime alimentar que seja igual todos os dias ou tem, ou tem, ou tem fases diferentes consoante o um período de treino, um ciclo, etc teres uma rotina é bom uh, para uma pessoa que não pratica desporto se quiser fazer poucas refeições não faz assim tanta diferença portanto se eu tiver uma pessoa que só quer fazer três refeições tem que ajustar a isso um, mas quando falamos em atletas faz diferença porque cada refeição vai uhum. otimizar o teu próximo treino uhum. e vai-te ajudar a recuperar e vais-te sentir menos cansado uhum. um, por isso numa pessoa que não treine muito tem que ter uma rotina alimentar tem que ter uma consistência do número de refeições. Essa consistência do número de refeições faz diferença. Um, ou seja, não é fazer três hoje, nova amanhã, uh, mas uh, num atleta faz muita diferença na questão da recuperação. Eu estou só aqui a ficar na recuperação, recuperação, mas pá, quando estamos a falar em pessoas que treinam cinco, seis vezes por semana já estamos a falar em recuperação, não é? Porque normalmente depois ali à quinta normalmente a malta já se queixa que tem que descansar. Uh, e, e faz diferença. Imagina. Eu não sou uma pessoa que coma muito, uhum. tipo, muitas refeições. Uhum. Ou, desculpa, não como muitas refeições, mas pico muito. Uhum. Passo o dia todo a picar. És do profissional. Então, isso aí é, é, é problemático, não é? Normalmente Pardon? sim. Pois é. <risos> não é verdade? Já tô... tentaste apontar tudo o que comes durante o dia? É, não, não há papel. <risos> não há papel. acho que era engraçado. Imagina, olha, jantar o que é, imagine, olha, é o jantar, mesmo que, mesmo é fala, que foi? Feijão preto e umas tostas. Sim. Ok seja um é jantar pra... não, mas Tenho feijão tem... <risos> um preto e uma tostas comi um, um parato gigante de feijão preto e, e umas não, não, não, como carne mas por exemplo como um pouco de carne agora Uhum. Um, mas agora vou chegar lá em cima fazer uma tostinha também né um <risos> abacate, assim, um alho assim na tosta, para a tosta Opa, e depois calhar às duas já vou... mais uma coisa. mais uma tostinha <risos> né? depois pá, se não tiver com sono, às quatro e meia mais uma vez <risos> depois acordo e, e outra tosta. coisinha mas é sempre poucas, ah, em poucas quantidades eu nunca como assim e isso como muito depois fico tipo nem me sinto bem uhum por isso eu, o que é que a, a doutora aconselha? É, olha, eu normalmente aconselho a fazer menos petiscos e fazer refeições mais densas portanto normalmente surgir, porque normalmente tu petiscas, ou seja, tu acabas com fome, se tu estás a fazer uma refeição desce também, Passado uma hora e meia estás com fome para comer outra vez é porque não comeste uh, um alimento que te saciasse o suficiente e que por exemplo tivesse proteína o suficiente Pode, Posso só dar esta coisa, eu percebo, mas desculpa Bessa Será fome ou será gula? Às vezes é gula. Porque eu sou muito guloso. Assim, é, é pecado capital é gula, o meu, claramente. Não é pode ser gula, claro, eu não estou a invalidar que sejas guloso. Estou a justificar que grande parte das vezes as pessoas acham que também é gula. Mas elas simplesmente não comem bem. Porquê que toda a gente tem mais fome à noite? Porque a maioria das pessoas também, para além de ser um momento mais confortável, está em casa, está descansado, tem as coisas em casa, do dia mas trabalho. também depois do dia do stress de trabalho, mas provavelmente porque também não comeu bem durante o dia. Provavelmente, outras vezes não. Mas há muito a se descontar à noite porque durante o dia teve a comer mal e pouco. E como, mas como é que se combate a gola? Eu vou dar este exemplo. Este fim de semana fui às compras, estava no Mercadona, né? passei por uns crepes com um chocolate e pensei, pá, está caro, três euros e meio, não vou levar. Mas depois a vir embora, tipo, eu, se calhar vou experimentar. Vinha seis crepes na embalagem, cheguei a casa sábado, comi um crepe e eu pensei, isto é mesmo podre, mas é crepes. Eu sou algado por crepe, não estás a perceber? O pior crepe do mundo é o melhor crepe do mundo, estás a ver? É tipo, é mesmo assim. Eu, e comi, crepe, é crepe. eu comi um crepe, e eu isto é bom, Opa, o crepe era pequenito, estava a ver uma série, vou comer outro crepe está. já que quem come um come dois, já não tenho crepes estás a ver, comi tipo seis crepes em dois dias precisas o que eu estou a dizer, isto é gula, eu não estava com fome é gula aí, o que tens que fazer é muito provavelmente limite se achas que não consegues controlar a quantidade que estás a comer tens que limitar as quantidades que trazes para casa normalmente a minha sugestão é trazer sempre para individuais eu estou com 30 anos, vou dar ao pai, então o meu cartão de crédito fazer <risos> <risos> assim, comer na noite ah, mas o meu cartão de crédito e eu Ai, vou voltar de crédito toda noite, não, a noite não, vim a sempre buscar pois, um cartão de crédito e é que depois eu, um... eu, eu é <risos> meu mas, mas vou tentar então uma dica, dá-me só assim uma a dica para... Um... Doses, individuais. Doses individuais Doses individuais? Sim, imagina, em vez de comprar as de 6 como se, mais vale comprar uma coisa pequena e comes só naquele item. E no trabalho? Aquelas máquinas que estão Ui, lá e... ali Ui, pois, mas essas máquinas casa. são... Grandes é mesmo desafios. queimar aquilo, não é? Por, algum motivo, eu posso por, eu posso por pôr... algum motivo foram proibidas de estabelecimentos públicos como hospitais e escolas, porque tu és altamente influenciado por o ambiente em que estás. Esquece, saio, saio da minha pausa, pumba, Kit Kat, 30 cêntimos. mas oh, bro, isto nem é preço, toma lá, claro. 30. 30? É verdade, olha, por exemplo, eu... <risos> Ai, o quê? Yeah. <risos> e um Kit Eu eu comia. Eu... Eu... <risos> Numa das escolas onde eu dei aulas, em Coimbra, na... na escola de hotelaria, eles tinham essas vending machines e tinham uh, argolinhas, que não são argolinhas. É... Filipinos. Não são filipinos, são argolinhas. Certo, é são, mas é. É, assim não é são 50 Filipinos. 50 cêntimos. Um pacote? Meu, claro que os. Um Pacotos grandes? É. Claro, claro que. Vamos claro, claro que os miúdos iam comer aquilo, nós não okay. iam ao bar comer nem sequer tipo uma torrada. Tipo, tens uma máquina, tens filipinos e tens salames tipo, a 50 cêntimos. Aí a questão da disponibilidade <risos> faz com que te influencie muito as coisas que tu comes. Claro. Sem dúvida. Não Por está isso à é mão. que tens que saber escolher o que trazes para casa e depois aquela velha aquela velha premissa de não vais às compras com fome. Não vais às compras. Mas para quem anda cheio de fome, se <risos> <Ao> gadinho. <risos> com Google tudo que é que é... Pronto, pátio. aí já tens que marcar uma consulta. Acho que, acho que vou... Para 2023 vai ser o ano das consultas. <risos> okay. E aqui está. Catarina, muito obrigado Nada, pela tua companhia neste momento. A quem gosta do nosso trabalho, deixem like no YouTube, por favor. Subscrevam e ativem o sininho para receberem sempre as notificações, se assim desejarem e se tiver alguma coisa a dizer, utilizem a caixa de comentários. Quem nos segue nas plataformas de streaming, pode subscrever e adicionar aos favoritos por lá. Continuamos o nosso mês do desporto, para a semana mais uma surpresa, que será para nós também. <risos> Até para a semana. E já agora, já a Catarina que podem enviar a Catarina. Não é? oh, olha, falo sempre, Catarina. Seguir-te nas redes sociais em Fit Nutrition vai Kate. Eu deixo de mas descansar. é só a partir das dez e meia que a Catarina agora trabalha por isso disse, é difícil fechar <risos>